Fernando Josino Viana, sou agricultor orgânico, da alimento orgânico. Estamos aqui na Vale das Palmeiras, na área de produção, que é localizada no município de Teresópolis. Nessa área que a gente tem ervilha, temos beterraba, temos cenoura, alface variadas e também algumas algumas culturas que a gente planta assim, um, mais específicas, né, que são de sementes orgânicas importadas, que são bem delicadas. A gente planta também ervilha, a gente planta couve-flor, é, blocos americanos. Quando começou a produzir aqui foi assim sem muitas pretensões né? então a gente, não, vamos produzir vamos buscar parceiros para poder estar tá trabalhando com a gente é, ajudando na comercialização é, essa produção ela vai direta na passacola da, da junta local e também para direto para o elemento orgânico, onde a gente atende alguns clientes a domicílio a gente sabe que o nosso produto vai é, sendo comercializado por pessoas sérias e as pessoas que compram também são pessoas que têm consciência, que sabem, assim, admirar a qualidade do que a gente está produzindo. E as dificuldades são são dificuldades que todos os agricultores, pequenos agricultores têm, que é a busca de mercado, né, que assim, a, a gente tem a sorte de, de ter parceiros para trabalhar, mas nem todos têm, então é uma coisa que a gente está conseguindo a gente consegue evoluir dentro disso e também a dificuldade na produção, o dia a dia, da organização, de, da questão também do, do financeiro, de poder ter isso dominado para o negócio não virar um prejuízo, ter uma vida de qualidade, produz, poder comer o que eu estou produzindo e vender essa qualidade que eu tenho certeza que está assim, sendo muito boa, benéfica demais para quem está comprando. agricultores para ver os problemas, na realidade. É isso, viver os problemas e participar da soluções Não existe esse negócio. coisa está lá dando palpite. Então, é acho que isso é um novo desenho. Não é mais quem é você, doutor, mas o que, que você faz? Meu nome é Ali, Ali Ndiaye, sou senegalês de origem, moro no Brasil há bastante tempo e sou engenheiro agrônomo, minha especialização é agroecologia. E hoje estou aqui vocês estão no nosso sítio, que se chama Le Salun. é uma região do Senegal onde eu nasci. Lá é árido pra caramba, mas você está vendo aqui em Teresópolis, nós estamos, chamamos o sítio de Sítio Le Salon, né? Aonde a gente faz atividades agroecológicas para nossa alimentação e fornecer para os amigos ao redor né, o excedente em forma de cestas e criando parceria com o Marcelo, essa galera toda que vocês já conhecem. A gente trabalha dentro da lógica da produção integrada. Aonde a gente integra a produção animal, aqui a gente trabalha com aves e produção vegetal. Aonde cada um dá para o sistema o máximo para que a gente não traga de fora insumos. A ideia é trazer menos de fora e é sair com bastante produção diversificada. Aqui a gente faz compostagem em todos os cantinhos, né? isso nos permite de gastar menos energia. Você vai usá-lo ali de lado, você faz um pouquinho pertinho, da, né? então você vai levar vários montes de compostagem aqui. Então essa filosofia, ou seja, se está muito difícil, não é agroecológico. Eu acho que isso que a gente tem que trabalhar é, é, é fazer a coisa acontecer naturalmente, mas com uma, um planejamento bem feito, o tempo dos alimentos, a diversidade, o que se consome localmente, o que eu como, sabe, né? Essas coisas que a gente trabalha aqui flua bem. Se eu acordar, a primeira coisa que eu faço é ter todas as coisas para. Mas se eu acordar, a primeira coisa que eu faço é transitar entre as plantas. Eu desço aqui ando toda a lavoura quando eu que dá é essa de levar todo mundo daqui para lá e todo mundo de lá pra cá. Meu nome é Marcelo Stumbo, sou engenheiro agrônomo, de elemento orgânico. O que vai para sacola tá aqui, né? Vem desse lugar que é uma mistura de paraíso com agricultura sustentável e dessa forma que vocês estão vendo, tudo muito diversificado, com espaço luz em volta. A gente tem essa forma de trabalhar a agricultura. Respeitando a natureza, respeitando as pessoas. E aqui não tem máquina, não tem botão, não tem um chefe que você presta conta. Aqui você não tem um, um cartão de horário que você bate e ali você está dizendo se você está trabalhando ou não. Aqui, é, vamos dizer que autogestão é uma palavra muito forte, né? mas aqui é, eu acho que é bem isso. É cada um responsável pelo processo, porque sabe que todo mundo é peça de mesma importância e valor dentro da cadeia. essa afinidade é o que mais nos motiva né e faz acreditar no trabalho da junta e no trabalho que a gente faz aqui também essa coisa de da construção das relações que não se mantenham na base da compra e venda. Que a, gente, a <risos> gente começou pegando com os parceiros a cor escura